não perder nada e se liga nesse rumor mano um data miner conhecido como script Lake r6 ele vazou a informação que decru 3 pode se chamar de decru motor Fest, e o anúncio dele está próximo tá ele até compartilhou uma suposta imagem de um programa fechado da Ubisoft para revelar mais detalhes sobre essa novidade aí que pode aparecer nos próximos meses ou até nas próximas semanas aí pode aparecer mais informações sobre esse desenvolvimento do decru 3 e esse rumor também foi compartilhado pelo jornalista Tom Henderson. Ele divulgou um artigo no portal Insider Game. Eu dei uma pesquisada e a Ubisoft não oficializou o anúncio desse novo game. Então a gente não pode criar expectativa em cima de especulações. Eu sei que o Henderson é uma fonte que tem muita credibilidade, mas pelo menos ele não deu data, né? Mas pode ser que seja anunciado nas próximas semanas esse novo Decru aí. E o Henderson também falou que o Decru 3 será um novo motor gráfico que vai trazer mais qualidade ao ambiente aquela coiseira toda de Ray Tracing reflexos e tudo mais que tá chegando aí nos consoles da nova geração um exemplo hoje é o Forza Horizon Forza Motorsport novo e até o Need for Speed ele tem algumas características de nova geração como alguns reflexos que ele tem mas eu acho que deveria ser melhor eu acho que Forza Horizon tá muito superior comparando com o novo Need for Speed eu sinceramente não tenho nada a dizer sobre o The Crew atual eu tinha ganhado a opção de testar ele antes do lançamento só que eu joguei tem muito tempo o The Crew 2 se eu não me engano ele é da época do Forza Horizon 3 né e hoje nós já tá no Forza Horizon 5 só que ele sempre tá recebendo atualizações e eu acho bacana a Ubisoft dar uma chance pro o The Crew continuar trabalhando nele melhorando a física dele que tá bem melhor do que antes né do que o primeiro como ele é um jogo que eu não tenho certeza quando é que ele foi lançado mas ele é lá próximo do Forza Horizon 3 ele não aproveita hoje as tecnologias da nova geração de de consoles mas ele teve uma atualização aí até para os consoles da nova geração parece que ele roda até a 60 FPS mas em termos de física do jogo sinceramente eu não me lembro eu vou ver se eu até tenho esse jogo para baixar e testar ele mas deixe nos comentários você que joga o The Crew o que que você acha dele da física dele a temática dele como é que é o modo história nada melhor de quem já jogou e quem tá jogando para passar o feedback para gente para saber como é que é esse game aí Cara, e depois da apresentação do novo Forza Motorsport, eu dei uma olhadinha lá no Twitter oficial do Forza para ver se eu consigo achar alguma informação interessante sobre ele. E a única coisa que eles falam lá é que o Forza Motorsport está chegando aos PCs, console, Xbox Series X Series S, Windows 10, Windows 11, por meio da Microsoft Store e da Steam também, e do Xbox Game Pass, para quem tem Xbox Game Pass e vai poder jogar, incluindo o PC, o Cloud Game, que é o beta, né, para quem joga nos consoles da geração passada vai poder jogar pelo Cloud Game será lançado esse ano não temos data o site diz que vai ser apresentado um incrível modo de corrida online e a nossa nova carreira single player focada na construção de carros interessante um modo carreira focado em construção de carros lá também tá dizendo que em qualquer pista de corrida o carro que está sendo conduzido pode determinar o resultado tanto quanto o motorista ao volante isso aí o pessoal do canal que já sabe né porque você não pode pegar qualquer carro e colocar em qualquer pista né você tem que ter uma certa estratégia no lançamento do novo Forza Motorsport vai ter mais de 500 carros os carros mais incríveis do mundo que você pode coletar correr e personalizar usando mais de 800 atualizações exclusivas mais de 800 atualizações exclusivas e modificações personalizadas tá então as modificações que a gente pode fazer nos carros elas podem ser personalizadas eu estou torcendo para que a gente tenha um aerofólio diferente tá? Porque o aerofólio que mostrou no trailer deixou muita gente decepcionada. Porque aquele aerofólio lá ele vai trazer aquele aerofólio dos carros retes que é feio para caramba também. Eu sei que tem muitos jogadores que não dão moral para isso e acha que é mimimi, mas eu acho que se a gente tiver várias opções de aerofólio do jogo com a mesma física seria excelente. Lá diz também que na lista de carros a gente vai ter 100 novos carros de automobilismo e baseado no feedback da comunidade, o pessoal quer modelos de especificações e mais carros novos de corrida então os desenvolvedores disseram que estão empolgados em apresentar os carros de corrida mais modernos que já apareceram em um jogo do Forza Motorsport ou seja a gente vai ter muito carro de corrida novo tá carro atual lá diz também que os carros dirigem melhor no novo Forza Motorsport graças aos avanços que foram feitos na simulação física só para você ter ideia a simulação física dos carros que tem nesse novo Fosa Motorsport é maior do que o Forza Motorsport 5 e o 6 e o 7 combinados. Essas mudanças foram inspiradas pelo feedback dos jogadores e resultam em uma experiência de condução mais divertida e gratificante, com a forma como o carro acelera, freia e faz curva também. Dá pra gente ver que o nível de orçamento do Forza Motorsport, né? No caso da Turntain que desenvolve o Forza Motorsport é muito alto. Dá pra gente ver que no vídeo que eu fiz o React no canal, eles ostentam diretor de áudio, de design, de tudo, cara. Comparado com outras desenvolvedoras, dá pra gente perceber que a Microsoft a Xbox, no caso, né, joga muita grana na Playground Games e na Turntain que desenvolve o Forza Motorsport. Em questão de áudio, a gente tem a informação lá dos desenvolvedores. Por isso que ele fala que o Forza motorsport é o nosso jogo de melhor som de todos os tempos e o primeiro a ser mixado nativamente para formatos de áudios imersivos como o Windows Sonic e o Doble Atmos. Foi reconstruído cada sistema de áudio para criar uma paisagem sonora e mais imersiva e oferecendo um novo nível de profundidade e autenticidade sonora para os jogadores. Se você vê aquele vídeo que eu fiz de React, na parte onde aparece o diretor de áudio, dá para você escutar um pouco o som dos carros, você percebe que tem mais grave tem uma sonoridade muito melhor comparado com os Forzas atuais, o bacana de apenas uma desenvolvedora trabalhar com jogo e não ficar mudando igual faz a EA, é que o Forza Motorsport, os desenvolvedores já trabalham há mais de 20 anos em desenvolvimento contínuo, só com arquivos de áudio, e o interessante é que também foi adicionado um novo recurso com o um sistema de locutor de pista regional, por exemplo, se a gente for correr lá em Hakone a gente vai poder ouvir o locutor regional falando em japonês será que a gente vai poder escutar um locutor regional aqui do Brasil talvez pode ser aqueles sons de fundo né porque no meio das corridas sempre tem um locutor lá falando no fundo então não vai ser uma coisa artificial vai ser o regional mesmo interessante isso atualmente de circuito BR a gente só tem aquele fictício que é o do Rio de Janeiro que é um circuito muito bom eu sei que muita gente vai perguntar nos comentários vai ter Interlagos, mas por questões de direitos né, eu acredito que só o Gran Turismo e outros jogos aí têm um direito desse circuito, obviamente o Forza quer muito esse circuito que é um circuito que a galera gosta muito desse traçado, inclusive eu já fiz corridas online, tem aí no canal, só que foi pelo Gran Turismo ou Fórmula 1 mas a gente não tem a confirmação desse circuito de Interlagos presente no novo Forza Motorsport e olha só que bacana quando você modificar seus carros no novo Forza Motorsport como escapamento ou turbo você ouvirá essa mudança no som do seu carro que é uma coisa que a gente tem no Forza Horizon 5 né mas vamos ver como é que vai ser trabalhado isso no novo Forza Motorsport foi dado a cada carro variações de sons distintos com base nas peças que você inclui nele e nós temos um aprimoramento no áudio dos pneus e na suspensão também uma coisa que tem no Forza Motorsport 4 que eu gosto muito é o barulho da suspensão tensão dos pneus que é muito bom e o freio a disco também eu espero que traga isso para o novo Forza Motorsport. Olha só, o Forza Motorsport é lançado com 20 belos ambientes no primeiro dia, ou seja, 20 novos circuitos no primeiro dia, reconstruídos para essa geração e com vários layouts de pistas para você dominar no modo rivais. Ou seja, você 20 pistas e as alterações originais que que tem nessas pistas na vida real, a gente vai ter nesse novo Forza Motorsport também. Isso inclui os os únicos favoritos dos fãs como Maple Valley Laguna Seca e Spa Franco Champs e a gente vai ter cinco novos locais também incluindo o primeiro circuito sul-africano que Alami. os ambientes foram capturados usando a tecnologia de fotogrametria e dados digitalizados a laser ou seja tudo que a é tecnologia da última geração de captura de pista foi utilizado nesse novo Forza Motorsport, utilizando todo o poder dos consoles da nova geração em termos de tecnologia não foi economizado absolutamente nada nesse novo Forza Motorsport. Cara, e a comunidade do Forza fez algumas perguntas aos desenvolvedores e eu vou destacar algumas que eu achei interessantes e curiosas também. Lembrando se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas para você, tudo separadinho, detalhado para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder absolutamente nada. Primeira pergunta que para muitos vai ser óbvia, mas tem muita gente que ainda faz essa pergunta de em quais plataformas o Forza Motorsport vai estar disponível. O Forza Motorsport vai estar disponível para o Xbox Game Pass, incluindo os consoles, PC, Cloud Game, que é o nosso Xcloud, né, para quem joga nos consoles da geração passada, Xbox Série S, Série X, PC e Steam também. tá? Porque o Forza Motorsport não está disponível nas plataformas Xbox One, que inclui Xbox One X também, o One S e o antigo? O Forza Motorsport foi construído a partir do zero para aproveitar todo o poder disponível dos consoles da nova geração Xbox Series X e Series S e oferecer a nossos jogadores o mais bonito e tecnicamente avançado Forza Motorsport. Embora não haja uma versão nativa para os consoles Xbox One, os jogadores do Xbox One poderão jogar o Forza Motorsport novo através da tecnologia xCloud, Cloud Game, incluído no Xbox Game Pass Ultimate. Quando poderei fazer a pré comenda do novo Forza Motorsport? ainda vai ser compartilhada essa informação numa data posterior a gente tem que ficar atento para saber quando eu vou trazer essa informação para você o mais rápido possível então fica ligado no canal e já se inscreva o Forza Motorsport incluirá um modo single-player sim o Forza Motorsport apresentará um novo modo de carreira single-player focado na construção de carros poderei escolher o ciclo do dia a noite de 24 horas e o clima o Forza Motorsport né desde o Forza Motorsport 7 as corridas que você faz, elas são 100% personalizáveis. Essa pergunta é interessante. O HUD do vídeo que foi mostrado do Forza Motorsport no evento da Developer, para quem não sabe o que é HUD, é o velocímetro, o tempo de volta, essas coisas que aparecem no canto. Esse HUD, ele tá diferente do que foi divulgado no evento da Bethesda Showcase, que foi no ano passado. E o pessoal tá perguntando se esse projeto de HUD, ele é final. E o desenvolvedor fala que tudo o que você viu em nossa nosso vídeo do Forza Motorsport nesse evento agora da developer Direct é um trabalho em andamento ou seja tudo que foi mostrado ali pode ser atualizado até a data de lançamento essa pergunta o HUD que é visível lembrando é o velocímetro o tempo de volta o mini mapa e no canto que você tá vendo tá nesse Motorsport que foi apresentado no developer direct é diferente do que foi mostrado no Xbox Bethesda Showcase e o desenvolvedor fala que tudo o que você viu nesse vídeo do Forza Motorsport no developers direct é um trabalho em andamento ou seja esse rude que a gente viu pode ser que não seja a versão final Eu acredito acredito que eles lançaram esse vídeo para saber o feedback da galera sobre algumas coisas e nem tanto rude né o pessoal só trouxe essa curiosidade que ele é diferente esse rude mas o que mais intrigou a galera e deixou o pessoal com a purga atrás da orelha foi a questão do aerofólio é o que mais os fãs estão comentando nas redes sociais em termos de crítica só fanboy de console mesmo de Playstation aquele trem que faz comparação de vídeo né você pega uma transmissão ao vivo do Motor esporte que as plataformas já compactam o gráfico e a galera pega foto de jogo que já está disponível e faz comparações com imagens printadas. De vídeos, de live Eu nem comento nesse tipo de conteúdo Porque a pessoa tá fazendo esse tipo de conteúdo Só para criar um hypezinho ali E chamar a atenção das ga da galera que se ofende Com uma baboseira dessa Eu sinceramente não recomendo ninguém Trocar ideia com um canal que é fanboy de console Primeiro que o cara que gosta de jogo de corrida Aquele cara que manja A gente nem discute isso A gente quer saber se vai rodar na plataforma que a gente joga Essa discussão de qual que é o melhor qual que é o melhor gráfico, que tem mais carro, que tem mais pista? Quando o Forza Motorsport 7 foi lançado, ele sofreu isso? Quando o Gran Turismo 7 foi lançado, ele sofreu isso? Então, pense bem se você quer entrar nessa briga aí, que não agrega nada, né? Só vai te estressar e tomar seu tempo. E é engraçado que o pessoal perguntou de novo. O Forza Motorsport está disponível com Xbox Game Pass? Eu acredito que é porque tem duas versões, né? Tem o Ultimate e o Game Pass normal. E sim, o Forza Motorsport está presente, disponível com Xbox Game Pass. Game Pass. O Ultimate é para quem vai jogar pela nuvem e ter mais vantagens. né? O pessoal também quer saber como que o novo Forza Motorsport vai rodar no Xbox Series X e Series S. O Forza Motorsport é executado em 4K 60fps no Xbox Series X e 1080p 60fps no Xbox Series S. Outra, o Forza Motorsport no Xbox Series X e Series S apresenta Ray Tracing no Xbox Series S e Series X. Tá? O motor esporte apresenta Ray Tracing em tempo real nas pistas Essa foi a informação dada Mas como a pergunta foi Série S e Série X Então as duas plataformas vão ter a tecnologia Ray Tracing em tempo real nas pistas Então essas foram as perguntas que eu achei mais interessante pela comunidade Fica ligado no canal, se inscreva Porque eu vou estar pesquisando mais informações e vou trazer aqui para você Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo